Como assim, blocos do SketchUp no Revit? É isso mesmo que você ouviu. Não, não Dentro dessa aula, nós vamos juntos trabalhar no modelo que já está no SketchUp e importá-lo para o Revit. Texturizarmos este bloco para então ser usado em nossos projetos, senhores. Por isso, Mantenha-te ali até o fecho do vídeo. Não perca nenhum momento deste nosso conteúdo ponto básico para darmos segmento ao nosso tutorial, é de facto já termos um bloco dentro do SketchUp, um bloco que já foi modelado por nós, ou um bloco já existente no leque de variedades de bibliotecas do SketchUp, e nós aqui já temos o nosso bloco, é um armário de cozinha, e esse armário de cozinha tem sensivelmente alguns materiais, dentre esses materiais, vocês vão encontrar aqui que no balcão, você vai ter a madeira você vai ter este vidro vermelho, depois podemos nomear ou transformar essas barras em, de facto, barras plásticas brancas ou material branco ali que podemos identificá-lo no SketchUp. Aqui dentro do SketchUp temos esse modelo para. feito. Melhor identificamos os materiais lá no Revit para a texturização. Vamos aproveitar nomear cada um dos materiais. Já venho aqui no SketchUp, clico nesse item de casa e aqui temos todos os materiais sendo utilizados dentro do SketchUp. Vamos simplesmente nomear cada um deles perceber aonde cada um deles está sendo usado. Começamos por essa madeira. Dizer a vocês que essa madeira, essa madeira já não existe. Já não está aqui nos modelo. Porque ele, ela não tem esse pontinho aqui no canto do material. Todos os materiais que estão sendo utilizados dentro do SketchUp Eles vêm sempre com essa configuração Portanto, temos que eliminar essa madeira após que ela para nós já não serve Depois, temos aqui dois materiais brancos Não necessitamos dois materiais brancos não necessitamos Este vai ser o mármore Vamos já dentro do SketchUp aproveitar Aproveitar o que? Aproveitar nomear esse material E deixá-lo de facto com o material nativo Já aqui dentro do, do SketchUp Vamos aqui buscar uh, Nós temos aqui alguns materiais já de... Dos. já vamos aqui em stone, pegamos aqui um stone, quer dizer pedra, né essa pedra que vamos usar para barrarmos este material. stone, grau, aqui está. Assim. Ok, e com o conta gotas, tá que este aqui, a gente clica aí vamos nomear este material. Vamos colocar um ponto, depois mármore. Mas é bom que seja tudo a maiúsculo, tá bem? Assim está melhor. Mármore. Então, depois, vamos voltar para a casinha, né? Nós vamos ter a cor cinza, o cromado, esse cromado né? pode manter tal qual está. A madeira, e este, este material aqui nesse canto. Deixa eu sacar essa linha de necessário. Muito bom. Depois vamos ter aqui o mármore, vamos ter a cor, o vidro vermelho branco Novamente uh, aparece aqui o mármore, novamente Porquê? Porque este elemento também está sendo usado noutro lugar Sim, já estamos utilizando aqui o mármore neste elemento neste, neste elemento aqui uh, esse mármore pode ir embora, vamos apagar mármore okay, okay. okay. agora vamos ter estes materiais, os quais lá dentro do Revit, teremos a ah. modificá-los em materiais do segundo passo, ou o passo seguinte para darmos segmento a todo esse processo vai ser guardar este, este modelo em uma versão anterior e eu vou guardar aqui na versão de 2008, é a versão mais fácil de ser entramos dentro do Revit para. aqui dentro do Revit, para então exportarmos aquele produto para o Revit, é muito simples Dentro desta aba eu tenho aqui um vídeo no canal onde eu explico mais ou menos a configuração das diversas janelas dentro do e também dou um vislumbre dessa janela que vamos agora utilizar em vez de utilizarmos modelos que nos leva a template para projetos nós vamos utilizar os templates de família vocês vão perceber que são variados os templates de família, clicamos aqui em 9, dentro da opção 9 você tem aqui ambiente métrico balaustro métrico, balaustro métrico painel, por ali fora são numerosos, tá bom mas o que nos interessa é este aqui, mobiliário métrico, vamos, é esse é o template que vamos usar para porque vai fazer parte das famílias de mobiliário dentro do rato. Damos um clique para abrir, duplo clique sobre o um template e ele automaticamente vai fazer a abertura do mesmo. <risos> Beleza. Então, uh, com o template aberto, nós agora vamos importar aquele nosso modelo do Sketch para o Revit. Aqui em é Inserir, Importação CAD ou Importar CAD, vamos juntos procurar o nosso modelo, alteramos aqui arquivos do tipo okay. e vamos para SketchUp e automaticamente aparece aqui o nosso armário. Aqui em posicionamento vamos manter de origem para origem é, Nível de referência mantém-se tal como está Camadas de níveis mantém e unidade mantém-se tal como está Porque vai ser autodetectado E damos OK, muito bom que ele já se enquadrou aqui neste ponto Onde Podemos aqui utilizar o 3D dentro do Revit E percebemos que aqui está o nosso modelo dentro do Revit do Exportado do, sketch, do SketchUp Senhores, uh, podemos aqui verificar realista E vocês vão ver que aqui não tem nenhum material nosso mas, milagre, não tem nenhum material, ele está todo cinzento. É assim que ficam todos os blocos ou famílias que são importados ou que não foram configurados os materiais. Agora, para configurarmos os materiais, vamos procurar nossa aba de gerenciar. Vamos aqui gerenciar materiais, clicamos sobre gerenciamento de materiais, vocês vão perceber que o um Revit dentro dos seus templates de materiais, ou melhor, de famílias, ele automaticamente traz já nele configurados alguns materiais nativos, enchimento, vidro, teto, zonas do sistema, entre outros, mas nós fizemos alguma configuração básica de materiais, Lá dentro do SketchUp. E é interessante que automaticamente, automaticamente aqui dentro do Heavy já aparecem os materiais todos que nós configuramos lá dentro do SketchUp, dentre eles o mármore. Vamos começar por configurar o mármore. Clicamos sobre o mármore e vamos aqui utilizar logo nos gráficos a opção de utilizar aparência aparência. De renderização significa dizer que quando nós selecionamos o nosso material, ele automaticamente vai atualizar nessa nossa vista presente, pois colocamos-a em realista. E depois, podemos utilizar sim, ok, um, uma imagem externa do material, mas é que okay, não vou fazer isso, porque eu quero utilizar mesmo os materiais que o que já tem na sua biblioteca de materiais. Descendo aqui abaixo, nessa, nessa, nessa janela, diz que abre e fecha o navegador de recursos, vamos aqui procurar recursos de materiais, quando eu clico sobre ela o Revit me abre essa outra janela, incrível, essa outra janela me ilustra, principalmente aqui na primeira temos os favoritos, que são esses todos que aparecem, ok, todos os materiais favoritos, mas depois temos estes outros recursos, por exemplo, recursos físicos da Autodesk, Biblioteca de aparência, e por ali fora, físico, matéria, estrutura, e por ali fora E eu não vou em nenhum desses materiais Mas dizer a vocês que eu posso usar essas duas bibliotecas aqui Estamos juntos, a primeira e a segunda E vamos aqui procurar por pedra, estamos, aqui pedra E vamos aqui tentar localizar um granito, um granito assim bonitinho Para usarmos no nosso projeto já temos alguns granitos que eu parei Vamos utilizar esse preto, ou esse, azul, pérola é só clicar nessas duas setinhas e automaticamente ele vai transportar o material para o material de mármore Vamos lá? Muito bem, Beleza, aqui está todas as configurações É aqui onde nós colocaríamos as imagens, ok? Caso exportássemos o um material fora do raio, Como nós estamos a utilizar materiais internos, já isso aqui fica, fica descartado Então aqui nós temos o nosso material se você aplicar esse material, você vai ver o que, é que vai acontecer logo no nosso modelo aqui no 3D. Olha o que, é que deu aqui. Olha para essa beleza. O nosso o nosso modelo que veio do SketchUp já ganhou as propriedades de materiais do material do Hard Selecionamos a madeira. Vamos procurar madeira dentro mesmo desta nossa biblioteca de materiais. Aqui temos madeiras. E materiais diversos. Vamos utilizar aqui madeira. Vai me servir muito bem. eu prefiro o brilho médio. Essa aqui. Portanto, vamos fazer aqui em gráfico a mesma configuração. Ativar utilização aparência de vista. Depois temos o cromado. o cromado, nós voltamos para a nossa área. Vamos procurar em metais. E vamos utilizar um metal que vai nos permitir darmos um cromado. Aqui dentro do cromado, vocês vão encontrar aço inoxidável, alumínio polido. Vocês vão encontrar bronze. Vocês vão encontrar carne. Vocês vão encontrar todos esses tais lindos né? Já configurados dentro do, da própria biblioteca Tanto o cromado é este, damos o um clique Automaticamente o cromado vai para lá Podemos procurar aqui por plástico Aqui dentro do de plástico, para né, substituirmos a cor cinza Vamos aqui colocar o liso preto Também vai ficar bem interessante Temos o vidro vermelho eu penso que esse vidro vermelho podemos utilizar, né, aqui dentro de vidros, estamos esse vídeo podia não ser transparente Está aqui já um, um jateado Vermelho Podia não ser transparente Temos esse outro vermelho E clicamos sobre ele né? Para nos dar aquela coloração Que nós precisamos Para o nosso, nosso armário de cozinha Senhores, pensamos que ele em geral São estes todos os materiais Que nós havíamos configurado lá Pensamos que é essencial Se o modelo, o bloco Tiver mais materiais vocês, vocês podem sempre buscar materiais Que vos ajudem a identificar Na hora de fazermos este processo Clicamos aqui Vamos, vamos voltar em... Vamos apertar e utilizar, utilizar a aparência de canalização. todos eles que nós acabamos de criar para facilitar a observância. Olhem que o cromado não pegou. Por que, que não pegou? Mesmo cinza. Vamos lá ver a aparência. Cor cinza. A cor cinza pegou. Pegou outra, muito bom, está já a alterar Penso que é a demora que o Revit está a ter. Ok, Beleza, isso voltou tudo ao normal Utilizamos sempre a aparência de renderização E damos OK, aplicamos e damos OK ao nosso, ao nosso modelo Portanto, observem aquilo que eu disse lá atrás Eu disse que, infelizmente, não devíamos utilizar né, uh, o vidro transparente. E vai nos dar esse problema aqui. Voltamos para os materiais e vamos simplesmente alterar esse vidro E em transparência, em, em aparência, né, nós vamos aqui buscar controle de alguns dos elementos ou trocar mesmo o material. base isso né, não, seja, não seja possível. Identidade, vermelho, transparência, a, a 100%. A transparência. Tiramos a transparência e aplicamos. Vamos lá ver o que deu. Não mudou não mudou em nada, não mudou em nada. mesmo essa madeira também não gosto muito. Mas pode ficar assim tal costar. acho que você pode melhorar isso no seu processo de desenvolvimento. Nesta matéria, voltamos para o vidro E parece que vamos alterar o vidro para um plástico vermelho É isso mesmo, um plástico vermelho Sim, pode ser esse acetinado, claro, vermelho Embora não vai se enquadrar muito com a cor Mas vai ser, vai ser bastante interessante termos isso E já está, aqui já está, vamos aplicar E já está. já está, melhorou bastante O próximo passo vai ser guardar Vamos agora guardar, já fizemos a configuração dos materiais todinhas Agora vamos guardar o nosso blog E em salvar, né, vamos aqui colocar armário do cozinho. Muito bom, damos OK e já está, já está. O formato de cozinha já está guardado, podemos agora fechar algumas destas referências. Bem, fechamos e vamos criar um novo template de projeto. Vamos aqui usar o um modelo de arquitetura. Agora, nesse modelo vai abrir de arquitetura. Vamos aqui criar um piso. Ao um piso. selecionarmos se a opção de um piso, vamos aqui selecionar já um piso minimamente um configurado. Com algum para um acabamento. Aqui escolher essa madeira É claro que essa extensão para a nossa cozinha é muito grande. Aqui vai ser 4mm. É porque depois fica a milímetro, tá bom? Estamos dá 4000, aqui 3000, está ótimo. E aqui é mais ou menos a configuração do nosso. Piso. Paralelamente a isso, se entramos aqui no 3D, vamos ter um vislumbre de como está a ficar. Vamos aqui ativar a opção de realista. Está é o nosso piso com algum acabamento. Vamos aqui criar uma parede. Também essa parede vai ser já com algum acabamento interior ou exterior. Aqui, genérico, e jogo. Só duas, está bem? Nós vamos uh, querer simplesmente ilustrar. O que é que deu aqui? Uh, não está selecionado o limite de topo, ou a restrição, por isso é que ele vai ter essa altura muito grande. Aqui a restrição superior não conectada, altura desconectada, vamos aqui criar 3 metros, 3 mil, é o suficiente para a altura da casa do banho. E aqui nós temos já o um lugar que vai receber os nossos armários de cozinha O outro passo vai ser irmos para a aba em e dentro da aba em seguinte, carregar família. E ao carregarmos família, ele vai nos abrir essa janela e vamos procurar pelo nosso armário. Aqui está o nosso armário, já guardado, vamos clicar duas vezes e vai aparecer. Vamos agora para a aba arquitetura e buscarem Componentes. Aqui está, ok? Aqui está o nosso bloco, o nosso componente, e vamos ajustá-lo. Vamos ajustá-lo dentro da nossa cozinha. Vejam, lembre-se que isso é uma simulação da nossa cozinha. Vamos agora copiar, vamos replicar e possivelmente vamos aumentar um bocadinho a nossa cozinha para conseguirmos replicar pelo menos três. Clicamos sobre né? Vamos aqui puxar com a line puxado e também vamos puxar a nossa parede Muito bom, aqui está. Agora voltamos para a nossa vista. Para vocês olharem como isso ficou, ficou lindo, não? Ficou lindo Você quer ver como fica um render disso? É, vamos lá ver um render disso. Porém, eu vou pegar numa câmera e vou acionar né, num ângulo aí interessante. Vamos para aqui, para, para vistas de câmera. Aqui estamos. Aqui. aqui está a posição que nós escolhemos para o nosso armário vamos tentar fazer mais configuração, não gosto muito dessas configurações vamos selecionar a câmera, voltamos aqui, vamos arrastar um pouquinho para trás muito bom, e voltamos para a câmera, muito bom eu penso que aqui não criou muita desconfiguração da nossa, da nossa câmera agora senhores, o que nós podemos fazer é experimentar render ao experimentarmos o render, clicamos sobre renderizar e ele nos abre essa aba de renderização em vez de rascunho, vamos colocar uma qualidade média alta ou alta tá bom, tá ótimo Esquema exterior apenas, porque não temos aqui nenhuma iluminação externa e vamos dar OK, daqui a nada nós voltamos para você ver como ficou a imagem desta renderização Me diga aqui nos comentários o que é que você achou de todo o processo Especialmente porque, ao essa imagem aqui, vocês conseguem perceber que sua modelagem foi completinha no SketchUp e importada para o Revit. Então, para partir de já, vocês podem passar todos os vossos blocos do SketchUp para o Revit sem nenhum problema e de forma muito simples e prática. Então, se você não se inscreveu no canal nesse vídeo de toda a aula, é minha exortação que você se inscreva no canal. E se você não deixou o teu like, também deixa o teu like. Sabem, eu tenho tentado a perceber que muitos de vocês passam nos meus vídeos, mas infelizmente não deixam nenhum like, nenhum comentário nesse que se inscrevem. Portanto, acreditem, o vosso comentário, o vosso like, vai ser uma ajuda muito grande para nós, para nós percebermos se de facto o conteúdo está a chegar ou não. Mas também, você pode deixar o dislike, se de facto você não gostou do vídeo, ok? Não é problema nenhum. Nós queremos de facto saber qual é a vossa reação em função dos nossos conteúdos E porque assim fazendo, nós poderemos melhorar ou também perceber se de facto estamos no bom caminho ou não. Foi um prazer grande estar contigo nesse nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de verificar as listas de vídeos que temos aqui no canal sobre o Revit. Pode ser que te ajude imenso na tua rotina com o Revit. Portanto, isso é mais longa. É nós, Adriano Pascoal. Até o próximo vídeo.